Oi gente, nós vamos hoje mostrar parte de algumas configurações iniciais serem feitas com essa câmera 7R2 que nos foi disponibilizada pela loja Worldview, que é a maior loja de equipamentos fotográficos da América Latina. Nós vamos mostrar para vocês como configurar a câmera logo quando você tira ela da caixa e quer começar a fotografar. De padrão, os três botões configuráveis já vem com configurações prontas de C2 de sistema de foco o C1 vem com o sistema de ISO, o C3 vem com o modo de disparo, de modo automático. Para configurar, então, outras funções nesses botões C1, C2, C3, C4, você entra no menu, aqui no, no Settings, você vem no Set e definição de tecla personalizável. Aqui você consegue controlar todos esses botões da câmera. A roda de controle é essa daqui, você pode escolher aqui a forma como você se sentir mais confortável. Quem usa a Canon, por exemplo, e quer migrar para a Sony, você pode colocar a abertura aqui nesse dial giratório. Fica mais fácil para você usar. O C1, você coloca aqui o que achar mais confortável para você. O C4, eu usei durante o tempo que estava com a câmera, desativar o monitor. Isso ajuda quando você está aqui fotografando, não fica com a tela o tempo todo assim. Você coloca o C4, você desabilita o monitor, ele fica no escuro, isso ajuda a economizar a bateria. Uma coisa que me atrapalhou um pouco, logo quando eu peguei a câmera, que eu estava aprendendo a mexer com ela, era fotografar, fazer o clique no visor eletrônico, a imagem já aparecia e eu não via a cena seguinte, né? Eu tinha que esperar um pouquinho. Para você desativar essa opção, no Settings, número 2, Revisão Auto. Ela já vem com o padrão aqui em 5 segundos e eu coloquei desligado. Então eu consigo fotografar tranquilamente agora vendo todas as cenas e depois quando eu quiser eu aperto o play e consigo rever a foto. Para quem usa vídeo, algo interessante é o S-Log da Sony. Você vai entrar no menu, na configuração de câmera, no número 6, você vem aqui perfil de imagem. Como padrão, o PP7 já é o S-Log. Se você quiser colocar o S-Log em algum outro padrão, você pode entrar no padrão, apertar para a direita. Em Gama, você aperta o botão central aqui para escolher outro formato. E aqui você coloca S-Log. Uma coisa super legal que essa câmera tem são cinco sistemas de foco. Muita gente que vem do S da, da SLR para mirrorless acaba se confundindo um pouco com os sistemas de foco que a câmera oferece esta sony tem o afs afa afc dmf e o mf eu quando peguei a câmera acreditei fielmente que o afa fosse o automático aquele aquele modo que você foca e a câmera escolhe onde é que o foco vai ser travado pelo contrário eu descobri que esse afa é um modelo automático entre o fs e o fc o fs é o single na hora que você trava o foco ele trava e você pode mexer a câmera sem soltar o meio clique o foco continua preso o fc é o contínuo então você focou em algum objeto que está em movimento ele acompanha ele rastreia esse movimento e mantendo sempre os seus cliques em foco e o a automático é a transição entre a trava e o contínuo então você vai fotografar um objeto que está em é, imóvel ah, o foco vai funcionar travado se esse objeto sai do imóvel e começa a se movimentar ele automaticamente passa para o contínuo esse modo DMF é muito interessante porque quando você habilita qualquer outro modelo de foco você mexe no anel de foco da lente e não muda nada no modo DMF quando você foca numa, em algum objeto enfim, onde você quiser focar ele continua habilitado para você mexer no anel de foco Algo muito interessante é, quando você está no menu, no nível de saliência, ou se o seu menu tiver em inglês, no picking, você pode colocar alto, médio, enfim, escolher a cor, que ao focar, ele habilita essas informações para você e você consegue ter um pouco melhor o foco travado na situação que você precisa. Isso aqui eu achei muito interessante para situações de baixa luz, quando você não tem muita confiança de que o foco está preciso na pessoa ou no objeto que você deseja fotografar, você pode dar meio clique e ali fazer um ajuste fino na sua mão. Essas foram algumas das configurações iniciais para quem acabou de adquirir o equipamento. Se você, acabou de, se você já tem esse equipamento e ainda tem dúvida de alguma parte do menu, de alguma função que a câmera te forneça, deixa o seu comentário aqui embaixo que eu, eu vou procurar fazer o de tudo para te responder. Quero agradecer a WorldView que no seu desse equipamento tão gentilmente, para que a gente mostrasse para vocês algumas funções desse equipamento em português. A WorldView é a distribuidora oficial dos equipamentos da Sony aqui no Brasil. Se você já tem e quer adquirir mais equipamentos, visite a loja ou clique aqui na nossa descrição que tem a, a loja virtual. Então, isso é certeza que você vai conseguir encontrar o equipamento que você deseja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha aqui. Se ficou mais alguma dúvida ou se sanamos a tua dúvida, comenta aqui. Nós temos o maior prazer em respondê-lo e muito obrigado.